o Shopping Center Brasília. É o primeiro centro da cidade do Porto. Numa das zonas mais privilegiadas da cidade do Porto, em pleno coração da cidade, surge não só o primeiro da Invicta, como também o primeiro da Península Ibérica. Desde o primeiro dia da sua abertura, no ano de 1976, foi um bom anfitrião da sua cidade e uma marca que reforça o nome Porto. A sua relação com quem por lá passou e hoje passeia pelos seus fantásticos corredores é tão próxima que o chamam, simplesmente, de Brasília. A Brasília tem um, um, uma particularidade muito interessante. É que está na memória, e na, na recordação e no carinho de grande parte da população. Muitos passaram aqui a sua infância, a sua época de namoro, a sua época de qualquer coisa. Num total de 12.500 metros quadrados de área destinada a escritórios e 21.500 metros quadrados dedicados ao espaço comercial. Durante mais de quatro décadas, o Brasília fez e faz parte do cotidiano dos portuenses e dos portugueses. Há quanto tempo é que está aqui uh, com, a, com a loja no Centro Comercial Brasília? Desde janeiro de 2012. Não, já faz sete anos. Há 36 anos. Uh, vão fazer 40 anos. 42 anos. Há 12 anos. Duas semanas. Certamente, cada um de nós tem um pouco do Brasil em si. Quase como se pertencesse ao nosso ADN. Eu faz parte de nós. Seguro, limpo e. Tem evoluído, ultimamente, tranquilidade em fazer as compras. História. O meu local de sucesso. <risos> Primeiro, as excursões de todo o país para a experiência das escadas rolantes, passando pelas lojas verdadeiramente únicas. E claro, do cinema. Quem não conheceu o cinema Charlot? Hoje, ainda tem alguns dos espaços prontos para serem transformados em negócios que beneficiam de uma excelente relação qualidade-preço. A garantia de um tecido empresarial forte nos pisos destinados a escritórios, eleva o seu potencial. Porque é um espaço privilegiado, estamos aqui no coração da cidade. O fluxo empresarial, turístico e nativo está cada vez mais na sua origem. A expansão do Porto está a potenciar todas as condições que irão suportar o comércio local disponível. O Metro, a Casa da Música, o Hospital Militar, o Hospital dos Lusíadas, o Maria Pia e o Carlton Life são referências que movimentam milhares de pessoas por dia e trazem valor acrescentado para quem pensa em investir no coração da cidade. O Brasília é o coração da cidade. Como tal, não pode abandar. O Novo Brasília será mais próximo, com iniciativas ligadas a instituições de ensino de referência e apoio junto de entidades públicas. Com dois grandes projetos ainda para 2019, iremos envolver os parceiros para o Urban Shopping Design, um desafio aos alunos do ensino superior onde as 90 lojas de volutas se transformarão em telas repletas de criatividade. E o projeto A Tua Ideia Faz Parte. Lançámos o Repto a alunos de três instituições de ensino de referência, que irão dar as suas ideias para tornar o Brasília num espaço mais comercial, mais funcional, mais porto. Este projeto está inserido num plano de remodelação de mais de 500 mil euros, onde estarão previstas 10 operações de remodelação. O Brasília já começou a marcar o ritmo e o coração, agora vai bater com alma. Ao fim de 43 anos ganha nova identidade, o ponto de partida para a transformação. Novo website com nova imagem, portal de apoio à compra e venda de imóveis para proprietários, mais acessibilidade ao shopping com solicitação de acesso fora de horas. No seguimento do concurso de ideias, irão surgir as linhas base para a construção de um Brasília mais integrado nas suas novas linhas conceituais e preparado para se integrar ainda mais na cidade do Porto. Projeto de iluminação total, mais luz significa mais vida, Conectividade Wi-Fi de última geração, na vanguarda do que nos liga. Amplitude, mais espaços comuns. Criação de um lugar de excelência com conforto sem limites. Interatividade, simplificamos o Brasília. Diretórios digitais para facilitar a escolha. Este é o Brasília do futuro, do Porto, das pessoas. Cada corredor a sua rua é a continuidade da cidade, é o espaço abrigado e atraente, com todas as vantagens de um shopping. Aqui, Será onde o seu coração continuará a bater. Faz parte.